Mercedes, Ferrari, Red Bull, quem tem a melhor dupla do grid da Fórmula 1 2023? Alfa Tauri, Alfa Romeo, Williams, quem tem a pior dupla do grid da Fórmula 1 2023? A gente vai montar o nosso ranking aqui do grid do ano que vem, da categoria mais famosa do esporte a motor, o, grid, o ranking das duplas é o tema de hoje aqui no Grande Prêmio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Curti aqui a gente fazer o ranking das duplas da Fórmula 1 2023 quem tem a melhor dupla de pilotos, quem tem a pior, vamos passar pelas 10 equipes aqui antes de tudo eu já peço o seu like, peço que você se inscreva no nosso canal, que deixe nos comentários o ranking de vocês pra gente saber no final do ano que vem quem acertou, quem passou longe, enfim, quem é bom de palpite e de análise das duplas, tá bom? Sem perder muito tempo, a gente vai começar da pior pior a melhor dupla do ano que vem e eu coloco AlphaTauri na décima colocação com Yuki Tsunoda e Nick DeVries eu acho que o Nick DeVries ainda é uma incógnita no, na Fórmula 1, é um cara que, que performou bem em outras categorias teve bons momentos na Fórmula E, claro, na Fórmula 2 mas já é um cara que chega mais envelhecido na Fórmula 1, né? Não é mais um jovem piloto, ele ainda é uma jovem pessoa, mas não é um jovem piloto. E teoricamente o Nick De Vries é o segundo piloto de uma equipe liderada pelo Yuki Tsunoda. É... E não dá para o Yuki Tsunoda liderar uma equipe, né? Então a AlphaTauri me deixa é... com perspectivas complicadas. Eu acho que eles podem acertar o carro, porque o desse ano era muito ruim, mas a dupla é duvidosa. Na nona colocação eu coloco a Williams. O Logan Sargent obviamente é, é um piloto novato e também a gente tem que ter calma, tem que ter cautela, sabe? Que ele não vai de uma hora para outra virar um gênio logo de cara. Também não vai... Provavelmente o Sargent não vai ser um gênio nunca, tá? Mas ele pode ser um bom piloto na Fórmula 1. Porque ele era um bom piloto de categoria de base, era um bom piloto de kart. Mas ainda tá cru, é novato, vai sofrer. O Alexander Albon eu já acho um bom piloto. Acho que o Alexander Albon no comparativo com o Yuki Tsunoda e até com o Nick de Vries, eu prefiro o álbum, então eu coloco a Williams um degrauzinho acima da AlphaTauri. Na oitava colocação, vamos de Alfa Romeo. Alfa Romeo é, é uma dupla também que não me empolga muito, eu acho que essas três equipes, essas três últimas colocadas, estão bem próximas ali na ordem de forças. É, o Walter Bottas é um bom piloto, piloto experiente, piloto rodado mas não acho que ele seja mais do que bom e nem que ele esteja no melhor momento da carreira segunda metade da temporada passada, muito fraca e o Guanaju, sem o Mick Schumacher e sem principalmente o Nicolas Latifi o Guanaju é candidato a pior piloto do grid, né? então não acho que ele seja um desastre mas no comparativo com os outros ele fica baixo sétima colocação para Haas eu gosto da dupla da Haas, apesar dos dois terem um histórico de se odiarem, né, são dois veteranos bons pilotos, dois caras que a Haas resgatou de fora do grid, acho o Huckenberg consideravelmente melhor do que o Magnussen, mas pondero que o Huckenberg ficou mais tempo fora do que o Magnussen, então talvez ano que vem ele sofra mais do que o Magnussen nessa adaptação à, à Fórmula 1. Na sexta colocação a Aston Martin e, e só está bem colocada assim porque o Fernando Alonso é um gênio. Né? Então ponderando que o Alonso seja um gênio e acho que ele é um dos é, no potencial um dos três melhores pilotos do grid, ali com Verstappen e com Hamilton, é, o Lance Stroll joga a dupla muito para baixo. Então talvez a gente tenha aqui a dupla mais é, longe de potencial entre um piloto e outro. Também não acho que o Stroll seja terrível, tá? Mas eu acho que ele é muito abaixo do Alonso e ele joga a dupla para baixo. Na quinta colocação, a McLaren. McLaren tem o Lando Norris, que é um piloto é, fantástico. O Lando Norris já é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 há dois anos. É, não acho que ele seja já um Alonso, mas eu acho que o Oscar Piastri entra na Fórmula 1 com mais moral do que o Stroll jamais conquistou. Então, somando o Piastri, que é o grande, na minha, na minha opinião, ele é o grande novato para 2023 com o Lando Norris que já está consolidado, a McLaren consegue ficar aí na meiuca da nossa lista. Na quarta colocação vamos de Alpine, é, é uma das minhas duplas favoritas para o ano que vem, é, talvez por gosto pessoal seja a dupla que eu mais goste para a temporada que vem, que eu esteja mais curioso para ver, é, tem todo o fator dos dois se detestarem, acho que essa rivalidade muito saborosa entre Gazi e Ocon, é, mas também são muito bons pilotos da nova geração. Assim, eu colocaria Gasly e Ocon uh, entre os cinco, seis melhores da, da, dessa geração deles. Acho que o Gasly tem mais potencial do que o Ocon, acho ele melhor do que o Ocon. Mas o Ocon é um piloto que conhece melhor a equipe e teoricamente vai liderar a Alpine nesse primeiro momento. Vai ser uma disputa interessante para a gente observar. É, na terceira colocação, a Red Bull. A Red Bull, é, é complicado colocar a Red Bull nesse ranking porque obviamente Max Verstappen puxa qualquer equipe para a primeira colocação mas o Sérgio Pérez também acho que puxa para baixo, né? Então eu, eu acho que o Pérez está abaixo nesse momento do Gasly, talvez do Ocon, está abaixo do Norris, está abaixo do Alonso, é, então o Pérez jogaria a Red Bull bem mais para baixo enquanto o Verstappen jogaria a Red Bull para primeiro lugar e a equação que eu achei aí foi o terceiro lugar porque acho que uma equipe que tem o atual bicampeão não pode ficar abaixo do terceiro lugar. Em segunda, a Ferrari a Ferrari era a minha dupla favorita em 2022. Se vocês pegarem os vídeos do, do, da dupla do ano passado, da dupla deste ano, né, 2022, eu coloquei a Ferrari em primeiro. É, mas acho que é um ano decepcionante para a Ferrari. A Ferrari falhou muito como equipe, como estrategistas, é, engenheiros. É, o carro mesmo piorou em relação ao começo do ano, mas a dupla também deixou a desejar. Sainz e Leclerc perderam oportunidades, cometeram erros e acho que esse segundo lugar é, é justo porque o nosso primeiro lugar é a Mercedes que, na minha visão, apesar de um carro muito complicado esse ano, é, tem uma dupla muito, muito sólida. O Hamilton não teve o melhor dos seus anos em 2022, é verdade, mas ainda é o piloto mais vitorioso do grid, é o piloto com a melhor carreira do grid, é, talvez seja o maior piloto da história da Fórmula 1 então o fator Hamilton pesa muito, e o Russell, na minha visão, foi o segundo melhor piloto de 2022 é, Chegou na Mercedes como se nunca tivesse estado em outro lugar Se sentiu muito em casa, adaptado Então eu ficaria com a Mercedes na primeira colocação Porque acho que Russell e Hamilton casam muito bem Tem uma relação muito boa até agora é, E tem muito potencial O Russell e o Hamilton já fez muita história na Fórmula 1 vocês, qual que é a, o, o ranking das duplas de pilotos para 2023? Na opinião de vocês, deixem nos comentários não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e a gente volta a qualquer momento. Tchau!